E aí pessoal, beleza? Eu vou mostrar aqui um site para vocês, que é o Batch Advisor. Não sei se a pronúncia está correta, mas é um site onde você pode colocar suas apostas aqui. Você que vive postando suas apostas lá no, no Facebook, no, principalmente nos grupos do WhatsApp, ou mesmo no YouTube, agora ou muito antes, né, sempre teve esse lugar aqui para colocar suas apostas e de repente até ganhar dinheiro com isso. Vou te mostrar como. É, nesse site aqui você pode postar suas apostas um site onde várias pessoas colocam aqui as suas apostas e você ganha, se você subir de nível, né, conforme seus resultados, você pode ter um perfil onde as pessoas podem assinar mensalmente as, para receber as suas apostas ou mesmo comprar apostas individuais. Você também pode comprar apostas se quiser. Mas o mais interessante aqui é que você tem um lugar para postar as suas apostas aqui gratuitamente. Então, sem enrolar muito, eu vou te mostrar aqui como funciona. Então, para você mexer aqui, caso você também não fale inglês igual eu, recomendo vir aqui em linguagem e colocar brasileiro. É isso mesmo, brasileiro. Agora não está porque o meu já está em brasileiro. Não é português, é brasileiro que eles colocam aqui. Você coloca em brasileiro e começa a mexer. Depois de fazer o seu cadastro, você vem aqui, ó. Clicou aqui, não vai ter esses perfis, são perfis meu. Você pode criar quantos perfis quiser na mesma conta, inclusive perfis do mesmo esporte. Você vê aqui, futebol, eu posso criar quantos perfis eu quiser de futebol. Então você clica aqui na onde vai estar o seu e-mail, né? Clica em shift, acho que é esse mesmo, shift. Clicando aqui, depois você clica aqui em torne-se um especialista agora. Vamos lá então, para se tornar um especialista agora e começar a ganhar dinheiro. Então você clica aqui em adicionar sua foto, enfim, cria o seu perfil aí, coloca o nome e escolhe o esporte que você quer apostar. Você só pode apostar em um esporte por vez. Se você quer apostar em futebol e beisebol, então vai ter que criar dois perfis. Se você quiser criar mais de um perfil do mesmo esporte, por exemplo, vários perfis de futebol, de badminton ou qualquer outro esporte, você pode fazer isso. Depois de clicar, seleciona aqui e clica em registrar não vou fazer isso porque eu já fiz depois você vem aqui e vai selecionar o seu perfil criado digamos aqui no caso seria o meu aqui de futebol depois de clicar aqui eu tô mostrando como que você faz já tô sendo muito direto para você ver como é fácil aqui colocar suas apostas fácil e rápida então você vem aqui você tá vendo aqui meus resultados mas depois eu vou falar sobre eles você vem aqui e não vai ter essas apostas já feitas aqui você clica nesse botão vermelho aqui ó para colocar uma aposta, pronto, aí vai aparecer aqui, É bem-vindo à área do apostador, aí você vai introdução, se não souber, se souber, basta fechar, é fácil encontrar os jogos, você já vê que já tem alguns jogos aqui selecionados, mas você vem aqui no menu esquerdo e clica em qualquer país, ou no nome da competição, no caso aqui eu vou clicar em Brasil, e aí você escolhe a competição, tipo série A, e aí vai aparecer os jogos da série A. Mas se eu quero procurar aqui um time, eu escrevo aqui, por exemplo, Real Madrid. Quando eu estou digitando, já começa a aparecer. Então, aí eu clico sobre o time que eu quero apostar. Já vai aparecer que aposta, eu clico em selecionar. E aí, eu vou apostando. Então, aqui, nesse mês, eu estou apostando 5%. 5% aqui significa 100 unidades. 100 unidades, é, então, a minha banca aqui seria de 2 mil. Uma banca de 2 mil apostando 5%, estaria apostando 100 Unidades, ok. Escolhe aqui a sua aposta, qualquer uma que você quiser. Vou pegar aqui um mais ou menos, over ou under, e vou apostar no over. Daí chegando aqui na linha, você clica sobre ela e vai ter vários over ou under, aí, né? Vários mercados aí, 0,5 até 8,5. E caso não tenha aqui o mercado, basta você selecionar se tiver ele, se não tiver, você não marca e clica aqui do lado direito em type your line. Acho que é, coloca a sua linha E aí você coloca a sua linha aqui Caso ela não tenha, né, digamos que seja 9.5 Que não tenha ali. Depois você vem aqui e escolhe a sua casa A casa onde você encontrou lá a odds Digamos que foi a Betfair E coloca aqui a sua a, a aposta A odds Digamos que a odds seja de 3 Você vê que eu colocando 3 aqui Aqui já aparece 2.85 Automaticamente, se eu colocar aqui 6 Já aparece 5.70 Aí você vê um aviso aqui. Esse aviso aqui diz o seguinte. Se essa ordem estiver abaixo de 5,70, não é para quem estiver copiando as suas apostas apostar. Até 5,70 ele aposta abaixo disso não. Você pode modificar isso aqui. Pode elevar isso aqui até, até mesmo no 6. Se apostar apenas se tiver em 6. Ou pode colocar até abaixo dos 5,70 lá que estava. Coloca o valor que quiser. Aí você tem que pensar num valor que... O apostador apostando ainda vai ser lucrativo para ele, ok? Vou mostrar um outro exemplo aqui rapidão, vamos lá. Ambos marcam sim ou não, sim. Aí vai aparecer já umas opções aqui ó, das odds, digamos que você queira, basta selecionar e clicar aqui em adicionar. Caso você não queira, clica aqui também em adicionar e aí você pode mudar, clica sobre a casa e muda, coloca a casa que você quiser. Aqui a mesma coisa com a odds, você pode mudar e aqui também. Se quiser também colocar alguns detalhes aqui, você pode escrever, né, algum comentário, algum prognóstico, você escreve, escreve aqui e clica em próximo. Vou, vou colocar aqui, clicar em próximo só para você ver o que vai aparecer. Depois vai aparecer isso aqui para você confirmar o tipo da, da aposta o mercado, sim ou não, né, que é ambos marcos, sim ou não, a odds, é, stack 5%, não apostar abaixo de tal odds e a bookmaker. Aí clica em publicar. Okay? Não vou clicar porque essa aposta nem existe. Eu inventei aqui só para demonstrar. É importante também pegar as odds sempre verdadeiras. Nunca buscar ela na odds portal ou qualquer é, serviço desse tipo. Sempre lá no site mesmo e verificar se essa odds está lá. Okay? Então é assim que a aposta. Muito simples. É isso que eu queria mostrar para vocês. Agora eu vou mostrar aqui um pouco das estatísticas. Só que eu não vou mostrar. Eu vou mostrar aqui primeiro. Ó. Na minha conta ainda eu clico em minhas estatísticas você vê como é legal esse site também até com uma forma de guardar suas apostas né dando menos trabalho colocando no Excel não que o trabalho seja ruim mas enfim aqui é uma excelente opção então você vê aqui as estatísticas ó mostra aqui o meu gráfico né você vê essa maravilha mas está subindo pelo menos e vamos às estatísticas aí temos aqui ó menos 220 unidades isso aqui são unidades ou seja eu aposto agora no momento 100 unidades se eu acertar umas três, eu já coloco positivo isso aqui. Então, aí temos aqui 179 dicas no total, aqui a porcentagem de acerto e a média das odds. Você vê aqui que o que me atrapalhou mesmo foi o um mês de julho. Não que eu esteja dando uma desculpa, mas eu utilizei uma técnica diferente de apostar no primeiro tempo. Enfim, entre outras apostas que eu não estou acostumado, não é dando desculpa. Pelo contrário, eu vejo até bom. Pelo fato de eu ter percebido qual era o erro e conseguir ter mudado. né? Tanto que em mês de agosto eu fiz quase a mesma quantidade de aposta e consegui é, tirar boa parte do meu prejuízo. E agora no mês de setembro vamos ver aí como é um eu me saio. É, mais abaixo você vê aqui mais detalhes. Por exemplo, se você clicar sobre o nome do país, você vê também a competição onde você mais apostou. Você pode clicar aí, ó, ver onde você, qual competição você foi positivo ou não muito fácil assim guardar os dados, facilita bastante o trabalho. Já que o mercado, né? o mercado que é mais positivo, que no caso é o Handicap, no meu caso, e outros que eu sou negativo aqui, né? que eu não estou indo nada bem, como por exemplo mais ou menos. Isso aqui também é muito bom saber qual mercado eu aposto, para depois de ter um volume bom de apostas, saber se ainda vale a pena ou não continuar apostando naquele mercado. Né? Como vocês podem ver aqui no meu caso, mais ou menos, eu já deveria Claro que 53 não é um volume muito grande para me ter uma ideia é, se eu realmente posso ser lucrativo ou não neste mercado. Mais abaixo aqui nós vemos por último as odds, o intervalo de odds. Você vê aqui onde eu sou mais positivo ou negativo. Você pode ver com os próprios olhos aí né? e ver que eu já sou mais negativo nas menores odds, que são as que... Para ser positivo tem que ter uma porcentagem alta de acerto. Né? Então é tipo uma odds que eu pretendo descartá-la. Isso tudo aqui eu estou aproveitando esse site para fazer testes e vou vendo aí onde é positivo ou não. Corrigindo aqui lá para chegar aí ao melhor termo possível. Né? Por exemplo aqui de 1.50 até 2.10. Pelo menos momentaneamente aqui nas apostas. Era isso que eu queria mostrar. Agora vamos ver. Aqui o meu perfil, você pode pesquisar o seu perfil pelo seu próprio nome. Depois de ter feito algumas apostas, eles aparecem na lista. Então vamos lá. Você vê que o perfil é quase as mesmas informações do que eu acabei de mostrar. Você vê aqui um pouco de uma forma diferente, mais detalhada. E as últimas apostas, ok? Aqui, se eu tivesse alguma aposta atual, seria mostrado que não é mostrado, porque no momento eu não tenho. Como eu sou um apostador free, qualquer pessoa pode ver minhas apostas quando elas estiverem aqui disponíveis, ok? Então, é, eu posso fazer até 10 apostas de uma vez só. Tipo, pego uns 10 jogos aqui e faço 10 apostas. Posso fazer mais de uma aposta no mesmo jogo. Desde que não passe daqueles 5% por jogo. No máximo 100 unidades no mesmo jogo, ok? Então, o objetivo aqui é o que? Chegar a, a júnior, que é o próximo passo. Primeiro é free, depois é júnior, depois é sênior e depois depois são os especialistas, que eu nem sei como é identificado aqui, acredito que seja especialistas em, em destaque, ou até mesmo os best-selling, best-selling apostadores, como são chamados, e você pode ver na primeira página lá embaixo, best-selling apostadores, inclusive eu estava vendo algum desses jogadores aqui, e tem alguns caras aqui que simplesmente... É, quase que nunca perderam Esse aqui é o exemplo O cara está desde junho de 2016 O cara nunca teve um mês negativo Esse mês ele está negativo Mas pela quantidade de apostas que ele costuma fazer aqui Você vê que ele ainda pode virar esse jogo Tem um outro indivíduo aqui Que eu também tenho que mostrar ele Deixa eu ver se eu reencontro aqui ó. Esse cara aqui As apostas no, no basquete E também manda muito bem no basquete Você vai ver aqui você vê que no total ele tem mais de 12811 unidades, né? 2633 apostas, 7.16%. Aqui tem um botão escrito para calcular, se você clicar aqui, veja no período de 12 meses. Vamos colocar aqui uma banca, uma banca razoável, né, dentro da nossa da nossa realidade de 500 euros. Olha só o cara ganharia quatro vezes mais, mais do que quatro vezes mais. Vamos colocar um período menor, 3 meses. Também conseguiria um lucro bom aí. Você vê aí ó, o gráfico do cara. E olha só durante todo o tempo cara. Teve mês vermelho? Teve ó, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco mês vermelho. Desde fevereiro de 2015. Ou seja, mais de dois anos aí. Ó, o cara vem ganhando aqui. E a mensalidade dele é nada mais, nada menos do que 99 euros. Né? Você clicando aqui, vê mais dados ó, nessa setinha aqui. E você vê aqui é, o tempo que ele aposta, né? 23 meses em 29. Ficou alguns meses parados aí, provavelmente. Então, você vê aqui todas as apostas dele. Deixa eu voltar aqui para um perfil gratuito, só para me mostrar algo aqui interessante. Aqui, caso você queira baixar a planilha do cara com os resultados, basta você vir aqui, ó. Obter registro geral de trajetória. E vai baixar a planilha Excel. Essa aqui é a minha. Vamos voltar aqui para o que interessa. Que são as apostas. Então, como chegar a ser um júnior. Um apostador júnior. E depois, sênior. Então, eu recebi um e-mail da Batch Advisor. Né, que eu havia perguntado para eles. Sobre como fazer para chegar a ser um apostador júnior. E depois, sênior. E me mandaram um e-mail esclarecedor que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas antes de mostrar, eu gostaria também de mostrar aqui um apostador que eu indiquei para ele esse site e ele está já é sênior já. Então para você ver como vale a pena postar as suas apostas aqui, ok? Eu vou procurar ele aqui e vou encontrar o nome dele, Marcos Farias. Você vê ele é, é sênior e você vê aqui tem aí 1949 unidades de lucro. 354 apostas no total, você vê aqui que em setembro ele está negativo, mas tem apenas oito apostas. Em agosto foi o grande lucro dele, né? Foi quando realmente começou. Em julho, em julho ele fez 89 apostas, ficou ali meio que no zero a zero, né? Então você vê aí que em apenas um, dois, dois meses ele já é. Em três meses já é o... nem três meses completo, ele já é um apostador sênior. Então, como vale aí apostar aqui as suas apostas e ganhar de repente um dinheiro aqui, né? Ao invés de você apostar apenas em grupos no WhatsApp. Então, vamos ver aqui como chegar a esse nível. Então, aqui esse é um e-mail recebido pela advisor. Advisor, advisor não sei como fala. Então, aqui eles explicando que o plano são três carreiras, né? Resumido aqui para você, para não precisar ler tudo... Um apostador gratuito, que é o que eu sou hoje, é até 50 dicas feitas e um rendimento positivo. Eu tenho mais de 50, mas não tenho rendimento positivo no, mo no momento. Depois, para ser um júnior, quando você passar das 50, você já é um apostador júnior. Se passar das 50, tiver um rendimento positivo. Aqui ó, entre 50 e 250 dicas. Se depois de 50 apostas o desempenho é nos padrões Bet Advisor, você será promovido, ou seja, positivo. E ainda por cima está dentro dos padrões da BetAdvisor. E depois, por último, vem aqui a fase 3, que é o Tipster senior, senior. Mais de 250 dicas, é, dicas são apostas, né? e um rendimento considerável positivo é necessário. Depois disso tudo, quando a sua conta começa a ser paga e as pessoas assinarem ou comprarem suas apostas, você recebe... Conforme indicado aqui, 36% pelo preço da subscrição, ou seja, você ganha 36% cada vez que alguém assinar o seu, as suas apostas. Ok? Vou pegar aqui um exemplo desse cara, ele recebe 109, né? aliás, o preço da assinatura é de 109 euros, dividido, aliás, dividido não, menos 36%, daria 39,24 euros por cada assinante do cara. Então se ele consegue aí, eu acredito que ele deve ter bastante assinante, porque o cara nunca foi negativo, né? Imagine mais de um ano quanto, quanto assinantes esse cara deve ter. Enfim, o cara realmente é, é bom no que ele faz aqui, que é apostas no tênis, né? O perfil dele é de tênis. Então é isso aí que eu queria mostrar para você, como vale a pena aqui a BetAdvisor, você criar uma conta aí mesmo um, gratuita, você que viva e tendo esse trabalho que é o seu trabalho que é apostar na, nos grupos no Facebook e depois criar um vídeo editar enfim dar um maior trabalho e é isso aqui talvez te recompense né se você for bem se você for cadastrar na Bet Advice, eu peço que você cadastra, cadastre através do link que está aí na descrição né se esse vídeo foi útil para você você se cadastra aí faz o seu cria aqui seu perfil gratuito e começa a colocar as suas apostas aí ok acredito que é uma dica boa aí para você começar a se tornar um apostador profissional ou pelo menos ganhar algum algum dinheiro postando as suas apostas aqui no Bet Advisor, ok? Então eu espero ter esclarecido bastante aí para você como trabalhar com esse site e que você tenha bons lucros aí e consiga ganhar um bom dinheiro nesse site, ok? Então é isso aí e até o próximo vídeo.